Repetindo a introdução do meu último vídeo aqui no Bunchakalaka, a temporada 2019-2020 da NBA está prestes a começar. A pré-temporada está rolando, vários jogos já aconteceram, vários jogos vão acontecer nas próximas semanas e eu estou aqui para fazer um tradicional vídeo de quiz que eu já fiz antes de começar as temporadas passadas quando o Bunchakalaka já existia. A Sports Illustrated, a revista, ela lançou o seu top 100 jogadores para a temporada 19/20 e, e eu estou aqui para tentar adivinhar esses 100 jogadores. Ao contrário das outras vezes onde eu fiquei apenas preenchendo preenchendo os jogadores dessa vez eu já vou preenchendo e analisando porque com certeza vão ter vários absurdos nessa lista como sempre tem todas essas listas de 100 jogadores que a Sports Illustrated, Bleacher Report, ESPN que todos os veículos fazem sempre tem uns absurdos o nome do quiz é você pode dizer os top 100 jogadores da NBA de 2020 da Sports Illustrated e eu já vou começar logo aqui para não perder muito tempo tem a posição no ranking e o time no lado então Milwaukee Bucks óbvio que é o Antetocompo, Antetocompo, Foi de NBA já tem que saber escrever Antetocompo a essas alturas, né? Segundo do Clippers deve ser o Kawhi Leonard, terceiro do Lakers acredito que o LeBron James, Warriors Curry, Rockets Harden, esses primeiros jogadores poderiam ser meio que em qualquer ordem, né? Temos argumentos para se quiser colocar o Kawhi em primeiro, ou o Harden em primeiro, o Curry em primeiro, o LeBron em primeiro, qualquer okay, um deles poderia estar em primeiro e teríamos argumentos. Anthony Davis, 76ers, Embiid, Opa, Embiid, Nuggets, Jokic, Jokic lembrando que ficou no All-NBA, First Team no ano passado, né? O, o Embiid ficou no segundo. Outro do Clippers, Paul George, Trailblazers, Lillard, Heat, Jimmy Butler. A primeira polêmica, Jimmy Butler não é o 11º melhor jogador da NBA essas alturas, mas enfim. Rockets, Westbrook. Timberwolves, Carl Anthony Towns Jazz, ou é o Mitchell ou é o Gobert, eu vou de Gobert Porque o, o, o, o Mitchell deu uma caída aí no Mundial da FIBA, né? Acho que ele vai estar mais pra baixo no ranking Nets, career acho que o Durant não vai estar aqui nesse ranking, né? Durant, é, é Acredito que seja uma projeção para essa próxima temporada Que o Kevin Durant não vai jogar, ou pelo menos não deve jogar Porque tá machucado Spurs, Aldridge ou DeRozan? Aldridge Warriors, Draymond Green e já ganhei o Danny Green no Lakers Sixers, deve ser o Simmons Simmons em 23º Então o 18 deve ser o Al Horford Estão otimistas com o Al Horford 18º, Pistons, uh, Griffin Celtics, Campbell Walker, deve ser Thunder, Chris Paul Wizards, Bradley Beal Não sei se essas alturas do campeonato O Chris Paul ainda fica à frente do Bradley Beal Mas vamos lá Uh, Raptors já foi o Kawhi Leonard, deve ser o... Siakam? Siakam. Pelicans? Zion Williamson? Ops, botei Williams e foi o Williams. Williamson, não. Quem do panel? O Jerome Holiday? Bom, o Zion Williamson não está entre os 100 primeiros. Se for uma projeção para essa próxima temporada, eu acredito que ele vai ser um dos 100 melhores da NBA, embora ele não tenha jogado ainda, né? Utah Jazz, agora deve ser o Donovan Mitchell. Não era... Mike Conley. Donovan Mitchell está como o terceiro melhor jogador do Utah Jazz nesse ranking, mas tudo bem, é aceitável. Milwaukee Bucks, se já foi o inteiro compo, é o Middleton. Raptors, Kyle Lowry. Mavericks, Doncic. Spurs, DeRozan. Trailblazers, McCollum. Kings, Darren Fox. Suns. Booker. É, a primeira coluna foi, meio fácil, né? A gente que fica acompanhando aí notícias da NBA pelas redes sociais durante a off-season a gente tá com todos os principais jogadores na cabeça. Outro do Celtics, se já foi o Walker, deve ser o Tatum. Embora eu não concorde, eu sei que as pessoas colocariam ele bem alto nesse ranking. Outro do Pistons, Andre Drummond. Outro do Mavericks, Porzingis. Estão otimistas com Porzingis. Nuggets, se já foi o Jokic, então é o Jamal Murray. E já foi o DeJounte Murray junto aqui. Pacers, Oladipo. Acho que ele tá meio mal colocado porque ele vem de lesão, né? Senão estaria melhor. O Oladipo foi um All-Star nas últimas duas temporadas, embora não tenha jogado ano passado. Thunder, se já foi o Chris Paul. Gallinari? Não. Então deve ser o Steven Adams. Steven Adams. Questionado, né? Cavaliers. Ah, então, oh, Kevin Love Kevin Love Outro do Raptors, Van Vlitt. Van Vlitt. Bonvillette não tá nem no top 100, estranho, né? Ibaka? Não, 80. Quem mais tem no Raptors? Lowry, Danny Green saiu, Anunobi no não vai estar tá aqui, Ibaka, tá me dando branco, Gasol, Gasol, Gasol, Gasol, Gasol. Gasol. Nuggets, deve ser o Gary Harris. Não, tá aqui, ó. Gary Harris, 48, Tobias Harris, Tobias Harris 49, Joe Harris, 95. Quem é o outro do Nuggets, então? Hum, Millsap? Não sei se Millsap ainda ficaria tão alto, na minha opinião, mas enfim. Outro do Warriors, de Angelo Russell. Hum, acho que ele ficaria melhor colocado também. Magic, Aaron Gordon é o 60. Vai, Vucevic, Vucevic Bucks. Se já foi o anterior compre o Middleton deve ser o Brook Lopez. Entrou em algum lugar aqui. Aqui é 66. Então deve ser o Eric Bledsoe. So. Pacers, depois do Oladipo. Miles Turner. Hawks, Trae Young. Não é o Trae Young, Trae Young 62. Ferias é Young 70. Deve ser o John Collins. Gostei do otimismo com o John Collins, acho um bom jogador, mas eu ainda acho que o Trae Young deveria ficar na frente dele. Outro do Jazz, já foram os três, deve ser o Joe Ingles, não era, mas ele foi em outro lugar, 65. Então deve ser o... quem foi pro... o Bogdanovich. O Ian Bogdanovich. Kings, se já foi o Fox, deve ser o Buddy Hield. Pelicans, se já foi o Holiday e não é o Zion Williamson, deve ser o Lonzo Ball. Não. Deve ser o JJ Redick. Uh, foi em outro lugar aqui Quem mais foi pro Pelicans? Pelicans mudou o time inteiro, Brandon Ingram Pronto. Não, também não, 85 Quem mais foi pro Pelicans? Pelicans, Pelicans... Derrick Favors Já sei, só pode ser o Derrick Favors, os caras amam o Derrick Favors Todos esses rankings de início de temporada, sempre o Derrick Favors está muito bem colocado, muito acima do que deveria estar. 55º lugar para Derrick Favors, nem aqui, nem na China, ele é o 55º melhor jogador. No caso, a China está brigada com a NBA e não vai passar os jogos, mas enfim. <risos> Derrick Favors não é o 55º melhor jogador da NBA, não é mesmo. Vocês estão querendo me dizer que Derrick Favors vai ser melhor nessa temporada que Zion Williamson, que não está nesse ranking. Ai, ai, ai, Sports Illustrated. Mas os caras sempre colocam o Derrick Favors... Vai, 3 minutos e 29. Eu tô me enrolando muito. Vai, Rockets. Se já foi o Harden, Capela. Bulls, Bulls, Markkanen. Foi, não era o Markkanen. Bulls, Satoransky. Não, nem tá no ranking. Próximo, Warriors. Será que é o Clay Thompson? É que o Clay Thompson vai voltar no meio da temporada, então ele tá mal colocado. Outro do Celtics vai, Jalen Brown. Opa, de ter errado. Brown. Foi em outro lugar, não há tempo. Quem mais? Gordon Hayward. Gordon Hayward, foi. Pacers, mais um do Pacers, Sabonis foi lá, 76. Outro do Peters, Darren Collinson aposentou. Uh, Corey Joseph saiu. Quem mais? O, o, o próximo, não dá tempo. Uh, Timberwolves, já foi 41.000. Andrew Wiggins, centésimo pro Andrew Wiggins. Covington Covington era ele. Foi, próxima coluna. 69. Nets. Se já foi. Irving Lavert. Próximo, Sixers. Uh, Josh Richardson. Foi pro Sixers. É o quinto titular. Kings. Outro. Harrison Barnes foi Suns já foi o Booker, o Ricky Rubio ah, Acho que podia estar melhor colocado Outro do Rockers, Eric Gordon, não PJ Tucker Foi, Clippers, Beverly Beverly, não era o Beverly Outro do Clippers, Mo Harkless Não, Zubats Não, quem mais tem no Clippers? Quem mais tem no Clippers? Próximo, não dá tempo Ah, o Montrose Harrell Foi, Trailblazers Quem mais tem no Blazers? Whiteside Ah, pô eu botei o Side for you, Derek White Whiteside. Ou se não for, é o Nurkit que está voltando Foi Knicks, Julius Randle Outro do Celtics, sei lá, velho Gri Grizzlies, Jamorant Não, se não está usando o Lino Você não, tá não pode estar tá o Jamorant Grizzlies, Grizzlies, quem tem no Grizzlies? Vai, todo mundo saiu Grizzlies, Grizzlies, Jaron Jackson Jr. Ah. Magic é, Fournier. Fournier Não está no Top 100 Quem mais tem? Marquelo Fultz Não, DJ Augustin também não vai estar tá o Jonathan Isaac. Não, não, não sei. Outro Grizzlies, não sei, Timberwolves. Quem Jeff Teague. Outro do Grizzlies, da onde tem Caboclo? Será que eles estão confiando nele? Não. Valantunas. Valantunas. Va... Escrevi errado. 1 minuto e 6. Outro do Bulls. Quem tá no Bulls? O Telerian já foi. Zaclavin. Foi. Nets. Mais um do Nets. O Dinwidi. Dinwidi. Outro do Heat. Nossa, só foi o Jimmy Butler do Heat, Dragic Draggett não tá no top 100, não há tempo para comentar, um pouco absurdo. Outro do hit, quem mais foi pro hit, quem mais foi pro hit? Não sei, não sei. Bama de Baio, Bama de Baio. Lakers, Lakers foram um pouco também, Rajon Rondo, não, McGee, não, Dwight Howard, não, Caldo Pope, não, Caruso, não, Avery Bradley, não, não sei. Outro... Mais dois do Nets, caramba, Came... oh, Jarrett Allen, já foi? Jarrett Allen. Mais um do Nets e mais um do Magic. Jonathan Isaac. Não, já tinha falado ele, né? Quem mais tem no Magic? Ih, faltam oito. Um do Celtics. O Ennis Cantor. Vai ser o pivô do Celtics, mas não tá aqui. Mais um do Lakers. Uh, mais um do Lakers. Danny Green. Uh, caiu Kuzma. Kuzma. Uh, mais Grizzlies já foi. <risos> uh, quem faltou? Quem faltou? Oro Porter. 57 pelo Bulls, nem me lembrei da existência Na pressa não me lembrei Malcolm Brogdon no Pacers Meu candidato ao Most Improved Player Dei um spoiler um próximo vídeo que eu vou fazer com os meus candidatos Marcus Mart, não lembrei dele Alfaru Camino, putz, nem associei ele ao Magic Andrei Godala no Grizzlies Ele nem vai jogar pelos Grizzlies DeAndre Jordan, não lembrei Terence Ross, assinou um contratão com o Magic Enfim, 93 de 100 A média é 68 Acertei 93 de 100 Não sei se faltou mais alguém aí Digo aí nos comentários se vocês sentiram a falta de mais algum jogador, eu vou deixar o link também caso alguém queira jogar, e eu sempre esqueço de falar isso antes do vídeo, né? Pra jogar o quiz antes de assistir ao vídeo, mas enfim, já foi. digo aí o que vocês acham, se sentiram a falta no jogador, se acharam algum absurdo de colocação aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Valeu!